E eu gosto de uma coisa do Shopee, o Ale, uma coisa que eu curto no Shopee, é os reviews. Eu acho que, é algo que que vale a pena ser ressaltado. Quando chega, a pessoa pode tirar a foto, colocar lá, né, escrever certinho. Então, eu acho que isso contribui muito para você poder converter. Ou seja, se eu tenho um produto bom mesmo, com um preço justo, as pessoas postam foto, mostrando que é aquilo, que é real, aquilo aplicado... Cara, eu acho que isso converte muito e nós não temos hoje aqui nenhum outro canal que chega próximo de um review tão legal quanto esse. Isso daí é uma prática dos marketplaces e dos sites da China, né? Que aonde onde você tem campanhas e até incentivo para que o comprador faça avaliações diferentes, ou com foto, ou com... Ah, se ele escrever, ele ganha uma pontuação. Se ele escrever e mandar uma foto, ele ganha outra pontuação. Alguns aceitam vídeo. Então, assim, você vê... O nível do review, ele traz muito o um diferencial, isso daí é um ponto, cara, que eu acho que eu já falei em roda, em reunião com a B2W, com o pessoal, falei, gente, tinha que ter uma campanha de incentivo de vocês, porque quem avalia, na grande maioria, é quem não gostou que acha o lugar certo para avaliar né porque quem gostou normalmente manda mensagem para gente no meli né Nossa adorei amei aí você fala não beleza avalia lá e tal aí a pessoa não acha onde avaliar e tal traz esse, essa cultura para as avaliações isso é muito legal assim é legal para quem tem um bom produto e é ruim para quem tem um mau produto né Porque o mau produto a galera vai colocar mesmo lá tá pequeno ah, mal acabado Nossa é ruim vai colocar e vai ter a foto ainda mostrando que é ruim. Mas para a gente que precisa de foto de uso, de aplicação, aqui a gente tem a cultura de pedir, às vezes, tal. Nem todo mundo manda, mas nesse jeito é muito interessante.